E agora, Celso Vernizzi. O aumento Tempo Olá, amiga! Olá, amigo! Sextou e sextou com boas notícias. Aproveitamento no fim de semana. Mas, não esqueça, estamos no verão. Verão, clima abafado e a chuva e trovoada vem entre a tarde, a noite e a madrugada. Como aconteceu de ontem para hoje. Temos aí algumas chuvas ainda indo para o mar. Vieram do interior. Vão aquelas pancadas de chuvas acontecendo novamente entre a tarde, a noite e a madrugada isoladamente. São chuvas de verão agora. Padrão mudou. E a situação do tempo de aproveitamento em vários momentos, com sol, elevação da temperatura, calor, protetor solar, não esqueça, porque quando ele está presente ele queima para valer. E aí a tarde é aquela precaução, porque em alguns lugares pode chover de forma concentrada, pontualmente forte. E isso pode trazer algum problema. Tomara que não. Isso vale para sexta, sábado e domingo. Calor, aproveitamento, mas chuvas e trovoadas isoladas a qualquer momento entre a tarde, a noite e a madrugada. Pode até chegar ao amanhecer. Um abraço a todos. O